Olá, meus amigos! Em primeiro lugar, parabéns pela aquisição deste método HASH de desenvolvimento do ser humano. É um método extremamente poderoso, mas algumas considerações iniciais são muito importantes. Eu lembro que ele é uma junção de dois, ou mais até, é, tipos de conhecimentos, um deles é o Enneagrama, o outro é o Quarto Caminho, daí existe PNL e assim por diante, várias outras técnicas que estão aí embutidas nele. Eu levei 14 anos para poder desenvolvê-lo a meu contento. Porém, então, é muito importante. O conhecimento é importante, como o conhecimento destes livros. Ele é importante. Mas se você não aplicar, não tem nada, não tem valor nenhum. Saber não resolve nada. Né? Tem que praticar. Então, assim, ó, os. A grande chave, a grande jogada dentro deste nosso conhecimento é você ter este conhecimento e uma atividade que vai fazer você se internalizar. Tudo aquilo que você saber aí vai entrar em você e aí depois você muda se você quiser, mas é uma nova maneira de viver. Então eu peço que você, entre ler e assistir os vídeos, faça os exercícios. Eles naturalmente vão desenvolver em você habilidades muito diferentes, talvez até poderia se dizer habilidades sobrenaturais, que é o que acontece quem vive esse nosso conhecimento. Então, ok, pessoal, então assim, ó, pratiquem os exercícios, por favor. São eles o mais importante do que o próprio, do que o próprio conhecimento. Óbvio que o conhecimento vai mostrar como a tua máquina funciona, como é que funciona esse processo. Então, vai ficar muito mais fácil. Conhece? Né? aquilo que Sócrates diz, oh, Sócrates fala, conhece a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. É exatamente isso, beleza? Então pratiquem os exercícios. Esse é a grande chave. Outras coisas que vocês te, queiram, outras considerações, anota aí nas mensagens, que daí depois fica aberto a todo mundo para saber o que foi comentário uma, pergunta sua pode ser a resposta, pode ser a mesma pergunta de outra pessoa, bom e assim mesmo. Assim todos nós vamos trocando informações. Então por favor, façam os exercícios, experimentem. Não acreditem em mim de modo algum. Experimente lá, tá então, ok, pessoal? Grande abraço. Tudo de bom para vocês. Estou aqui à disposição de vocês para resolver, sanar qualquer dúvida. Um grande abraço.